é, se anuncia a possibilidade de contratação desses profissionais e esperamos que tudo vá muito bem nesse sentido. Sejam bem-vindos! A turma de pedagogia espera por vocês! Vamos tomar! Quero agradecer a todas e todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que pudéssemos chegar a essa conquista. A Câmara derrubou o bom veto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 Profissionais que virão a se somar a uma equipe multiprofissional que já trabalha nesse espaço, em um país com uma profunda desigualdade social como o Brasil, em que profissionais são necessários para que possam tratar os determinantes, os elementos que interferem na vivência do espaço escolar. É importante a gente ressaltar a luta de quase duas décadas. né? Então, desde 2000, a psicologia, os conselhos regionais de psicologia, vêm lutando aí para que realmente essa lei fosse aprovada. Então é uma vitória tremenda. Estamos na UFSCJ, Universidade Federal de São João do Lei, comemorando a aprovação definitiva do projeto de lei 3.088-2000, que institui serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica do país. E para encerrar... Vem!